Olá, eu sou a professora Renata e junto com o ênfase educacional você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas sugestões que vão ajudar você a manter a sua sala de aula na educação infantil calma e organizada. Antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria de dizer que você pode participar da maior comunidade de professores da educação infantil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 A gente sabe que o mais comum em relação a crianças pequenas é a necessidade de materializar elementos para que elas possam aprender e entender sobre o mundo. E é de maneira lúdica e imaginativa que as crianças passam a entender e expressar comportamentos, ações e mostrar como funciona o mundo a partir dos olhos dela. Além disso, a criança precisa de elementos concretos para brincar, se relacionar e interagir com o mundo que a rodeia e com as outras crianças. Às vezes, essa necessidade de pegar, de aprender, de perceber o mundo faz a sala de aula da educação infantil ter uma agitação vertiginosa. Fazer as crianças se acalmarem e prestarem atenção é um exercício tão simples quanto tentar empilhar sapos. Por isso, é preciso algumas sugestões, algumas dicas para ajudar a criança a se acalmar. E fica ligado, que no final desse vídeo a gente tem um truque sensacional, que é uma dica de duas professoras que estão dando aula esse ano em turmas de 4 e 5 anos de idade. Primeira dica, música. Crianças pequenas são especialmente susceptíveis a parar tudo o que elas estão fazendo quando percebem alguma coisa que lhes parece familiar, e agradável. Ter uma música da turma para crianças de 0 a 2 anos é extremamente útil para acalmar essas crianças. Com bebês de 0 a 1 um ano, a professora pode escolher uma música mais calma, que transmita mais serenidade. Com crianças com mais de um ano, que já estão interagindo com objetos e outras crianças, tem uma música mais animada, que apresente gestos e movimentos repetitivos, os quais as crianças acompanharão e vão imitar. A tendência é a criança parar tudo o que ela está fazendo para cantar e imitar esses gestos. Com as crianças mais calmas, você pode direcionar o que pretende fazer em sala. Ah, e a dica da música vale também para a organização da sala. Se você tem uma música para cantar enquanto as crianças guardam os brinquedos, use, utilize sempre frase de efeito. Então essa é a segunda dica. No caso da frase de efeito, o céu é o limite, a sua imaginação é o limite. As professoras devem elaborar ou copiar frases de efeito que fazem com que as crianças da turma percebam que estão mais agitadas e barulhentas do que o limite que elas deveriam estar. Por exemplo, tem aquelas frases clássicas: cheira a flor, assopra a vela. Essa é uma frase muito comum e vai direcionar um exercício de respiração, a ação de inspirar devagar e expirar. E isso vai gerar. Calma! E você vai poder continuar a sua aula normalmente. Outra frase maravilhosa, é muito engraçada essas frases, né, quando a gente fala quando a gente é adulto. Água no bule quente. Shhh, as crianças vão parar tudo. Agora a melhor dica de todas é, são objetos que representem e deem lado para o lúdico das crianças. Vocês estão vendo aqui na minha mão? Não? Então vou fazer uma mágica. As professoras Vera Lucy e Márcia me apresentaram esses monstrinhos aqui. Esse aqui é o da professora Márcia, ela fez só com lã e com EVA, se vocês olharem bem, ela pegou o EVA e fez os olhinhos aqui. E esse outro aqui foi a professora Vera quem fez. Ela aí, ela já elaborou de uma maneira diferente, ela pegou o EVA, costurou, encheu, fez o cabelo com as crianças. Aqui embaixo tem o nome de uma criança é, que é da sala dela e elas fizeram para cada criança. Eles são monstros muito bonzinhos e gostam da companhia de crianças, mas ficam muito estressados e bravos quando a sala fica barulhenta e bagunçada. Por isso, para esses monstrinhos acompanharem as atividades diárias das crianças, a sala precisa se manter Calma, as crianças devem se respeitar e tratar umas às outras com muito respeito, tolerância, educação, serem amigáveis. Se uma criança, se um amigo faz alguma coisa inapropriada, todas as outras crianças precisam ajudá-lo a se corrigir. Senão os monstrinhos vão voltar para a caixa e não vão poder fazer companhia para as crianças. Muito legal essa dica, né? Quer saber mais sobre práticas em sala de aula e como usar o um lúdico na sua prática pedagógica? Escreve aqui embaixo um comentário ou uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na área da educação infantil. Confere a promoção dessa semana aqui na descrição. Siga também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Todos os links estão aqui nessa descrição, aqui embaixo. Clica! Junte-se a nós! Qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. e Até o próximo vídeo. Ênfase Educacional, www.enfaseeducacional.com.br.